Saudações, delícias e bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu Lúcio, que eu Nobre. Meus amigos, vamos para um videozinho aqui de Star Wars Jedi Survivor, pois tivemos gameplay revelado aí nesta semana, mostrando um pouco mais das mecânicas de combate, mais precisamente sobre as posturas que CalCasts terá nesse novo jogo diferente ali do primeiro, né? Então já entra com uma evolução realmente das mecânicas de combate que a gente vai ter poder utilizar ali com o personagem, vai ser bem interessante. A gente vai reagir a esse gameplayzinho aqui, bem sucinto, de oito minutos, então se você já tá curioso, deixa aquele likezão maroto, se inscreve aí no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Acesse o nosso site cameloa.net é e considere também se você pudesse se tornar um membro aqui do canal para poder ter acesso a recompensas exclusivas, como o seu nome eternizado nas telas finais dos nossos vídeos. Acesse o nosso grupo do WhatsApp a gente poder trocar ideia lá todo santo dia e participar também de sorteios exclusivos. E não reparem, como vocês podem ver, eu não tô gravando meu cenário habitual, então a qualidade pode estar um pouquinho mais baixa, eu estou utilizando a luz aqui do apartamento que a gente está, porque eu estou viajando, mas eu não podia deixar de trazer esse conteúdo delicioso para vocês galera, então sem mais delongas meus amigos, bora lá conferir esse gameplay especial aqui que a IGN está trazendo para a gente, né? eles estão fazendo uma cobertura bastante legal aí do jogo e a gente vai conferir, as legendas estão ativas aqui, traduzidas pelo próprio YouTube, porque tem narração em cima, né? explicando aqui as posturas de combate e tudo mais então, bora lá conferir qual é. um lightsaber, force powers, They're quick Sim. and they can jump really high. Same the innate attributes for an action game, but one challenge about having a Jedi main character is that they're only really known to use lightsabers. That presents a bit of an issue as most good action game heroes have multiple weapons to help keep combat fresh over the course of the game. Star certo. Wars: Jedi Fallen Order found a solution to this problem by giving Cal two different lightsaber stances, each with their own combat focus and moveset. set. E com o sequel, Jedi Survivor, Respawn está procurando ante um total de 5 oh, posturas diferentes que Cal pode usar o curso de design, Jason ele estava falando realmente sobre jogos de heróis eles terem normalmente vários tipos de armas para gente poder utilizar conforme a gente vai jogando e avançando na nossa jornada. Um Jedi eles normalmente têm um sabre de luz apenas, entendeu? Então eles encontraram formas de fazer essa diversificação, vamos dizer assim, de armas, utilizando apenas o sabre de luz e isso se traduz nas posturas, né? Certo. Ah, cinco anos depois. É, eles estão falando quanto o personagem agora está mais maduro, né, mais velho, mais experiente em combate, mais sábio. Tá, essas são as três posturas que vão estar disponíveis no início do jogo a single blade, o bastão stance e o double blade, né, com as dois sabres ali. and uh, that was the single and that was the staff and we had a stance where you had a twin blade which was something that we wanted to fully realize in the first game but we never we basically ran out of time and it ended up becoming a special move move it was a really cool moment but it was uh, you know not given the same amount of uh, Parece que eles quiseram dar um pouco mais de atenção para essa questão do bastão, diferenciar um pouco mais o combate, mas eles ficaram sem tempo no Fallen Order. De disse que realmente usou a Twin Blade Single Double Blade Twin Blades feel unique. E é começamos a pensar, ok, a Twin um I guess combat nuance to it that combat nuance comes in several forms for one you're a bit of a glass cannon you take more damage but you attack faster and have a wider array of unique combos some of which require you to pause for a beat before continuing the combo in addition to that twin blade stance is the only one where you're able to dodge or guard cancel out of the startup animations of an attack Other ah. have you into your attacks very much like you would in a game like Dark Souls where once you press the attack button, you have to wait until your attack animation finishes before you can get out of the way. You can rely a little more on your reflexes and freely get out of the way when danger is incoming. With Twin, we kind of let you ride the line between you know reckless and um, aggression, but you pay for it if you're making mistakes. The single blade stance is the all-rounder stance of Jedi Survivor. It's got medium range and medium power and a jack-of-all-trades approach to the skills that utilize it. It's relatively fast, so there's not the same amount of commitment to each attack compared to the slower stances, you can throw your lightsaber out for a mid-range attack, and its special ability is a strong thrusting attack that can be charged to deal heavy stamina damage to single enemies. Like in Fallen Order, the double-bladed stance is the go-to stance for crowd control. If there's a large group of weak B1 droids crowding an area, it's never a bad idea to bring out that double blade and start dancing your way through the crowd. Tá, beleza, eles estão agora explicando as particularidades de cada uma das posturas. O que é que há muito tempo de startup para seus ataques, o que é uma arma que você realmente precisa ter cuidado com quando a usa para os inimigos mais rápidos. Certo. Eles estão explicando muito bem ali as diferenças de cada uma das posturas que elas vão trazer, vantagens e desvantagens para Cal, né? E a gente vai ter que pensar bem estrategicamente no combate, né? Qual dessa quais, né, dessas posturas a gente vai utilizar nesse combate. É, e é a postura que dá mais dano, causa mais dano. A gente até vê mesmo ali com a execução do golpe que ela é mais lenta, mas o KO fica mais vulnerável a ataques também, principalmente de inimigos que são mais rápidos, né? It's Oh, como é que ele é bem mais lento realmente atacando? E eles falaram da do sabre ser bem parecido com o que o Kylo Ren usa, né? Que a gente vê esses foguinhos do sabre saindo ali do lado, né? Bem interessante. O queria algo com mais range, mas também que um Jedi usando um blaster seria uma oportunidade de história também. Eu sei que, de história, pensamos que seria realmente algo que reflete a jornada que o está passando para fazer algo que é algo que é Jedi. E colocando-o em uma ele está fazendo o que situação. E, que através Ele falando sobre a utilização do blaster, que é uma coisa incomum para o Jedi, só que o Cal, ele está disposto a fazer tudo para conseguir alcançar o objetivo dele, entendeu? Inclusive a utilização do blaster em momentos, assim, bem peculiares, por assim dizer, né? replenish your ammunition on your gun. Like I said, it's almost this rubber band that we're encouraging the player to engage up close so that they can kind of make decisions when they're far away as well. To be clear, this is still a melee combat game. You won't be sniping stormtroopers from a distance with the blaster stance. It's not a shooter, obviously, right? You're, it's like a melee gun, kind of, even though you're really shooting from long range, but there's a limit to it. Um, we always feedback into that thoughtful combat and kind of how é, você vai poder utilizar o Blaster, mas vai ser uma parada meio que limitada, por assim dizer, né? O jogo continua sendo combate corpo-a-corpo, corpo, como a gente está acostumado. Então, cada stance vai ter seu próprio sete de habilidades para a Stances não são a única survival que oferecem de a árvore de habilidade para cada uma das posturas. Cada, uma de po cada postura vai ter uma árvore específica. Vai ter uma árvore para sobrevivência. Vai ter uma, arma, uma árvore para força também. É <fí> uma coisa emocionante e eu vou entrar em mais detalhes sobre isso quando o meu prévio completo Star Wars Jedi Survivor vai sair daqui a pouco este mês. Obrigado por assistir e para mais coverage de de Star Wars Jedi Survivor, Make gameplay Kobo, IGN. Cara, bastante interessante isso daqui que eles mostraram pra gente, hein, pessoal? A gente vai ter aí as posturas de combate, como eles explicaram, né? O jogo vai ter cinco posturas diferentes pra gente poder utilizar. Cada uma delas com suas vantagens e desvantagens, igual eles explicaram ali pra gente, né? A gente tem a postura padrão, que é um sabre apenas, que é médio dano, médio alcance basicamente é a postura básica que a gente vai utilizar no jogo a gente tem ali com o um bastão que como eles disseram para é poder controlar multidões a gente tem aquela também lá que ele utiliza aquele sabre maior que parece com o do Kylo Ren que causa mais dano, a gente até viu que as pancadas são mais lentas mesmo mas ele fica mais vulnerável a ataques, então assim cada uma dessas posturas vai dar uma diversificada boa dentro do gameplay só que a gente vai ter que pensar estrategicamente em qual postura utilizar em determinados momentos para certos tipos de inimigos, entendeu? Quais combinações ali vão ser melhor para a gente poder utilizar E isso é bastante interessante porque eles vão dar uma diversificada Bem maior do que foi, por exemplo O Jedi Fallen Order, que já tem um gameplay muito bom, mas ele realmente não tem essa diversificação assim de estilos de combate para a gente poder utilizar contra os inimigos E eles estão fazendo isso agora no Jedi Survivor Fora os poderes da força, a utilização do blaster ali como eles disseram né Que a gente não vai conseguir utilizar o tempo inteiro Vai ter o um limite, o jogo continua sendo um combate ali corpo a corpo como a gente se acostumou no Fallen Order Só que eles estão elevando isso, vamos dizer assim né, a décima potência Então isso me deixa cada vez mais empolgado poder conferir esse jogo e é claro que agora eu quero muito saber pessoal a opinião de cada um de vocês aí acerca disso que foi mostrado aqui o que, que vocês acharam dessas posturas diferentes de combate para o Calcast, a utilização do Blaster a utilização da força, a questão das árvores de habilidades também né que agora cada postura vai ter uma árvore de habilidades diferentes para a gente poder ir selecionando lá os golpes especiais que a gente quer para cada uma delas a árvore da força também uma árvore da sobrevivência a questão do Blaster aí, eu quero muito saber o que vocês pensam sobre isso e mais uma vez galera, não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto se inscrever no canal e ativar o sininho